Oi, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre análise organizacional. Eu sou Josiane Amorim, especialista em empreendedorismo e há mais de quatro anos eu tenho ajudado muita gente a realizar o sonho aí do seu negócio próprio. As principais questões que devem ser pesquisadas continuamente elas são identificação dos pontos principais para se diferenciar da concorrência e se tornar mais competitivo, que são a localização, preço, comunicação, especialização, produtos ou serviços com qualidade superior e atendimento personalizado. Avalie se com uma estrutura mais enxuta é possível ser mais eficaz que os concorrentes. Identificação das necessidades dos clientes que não vêm sendo atendidas pelos concorrentes, tá? Segundo passo, análise interna. A gente vai falar sobre forças, que são características positivas e de destaque na organização que a favorece no cumprimento do seu propósito. Exemplo, marca conhecida e respeitada, rede de distribuição de abertura nacional, presteza no atendimento a reclamações e pedidos de informações, linha de produtos diversificada e completa, capacidade em pesquisar e desenvolver recursos industriais ou de logística e recursos financeiros disponíveis. E você, sonha em empreender, mas nunca consegue? não sabe nem por onde começar ou se já começou deu tudo errado, eu posso ajudar você. É só você entrar lá no meu curso online de empreendedorismo. Gostou das dicas desse vídeo? Aqui é só uma pincelada do que você vai encontrar no meu curso online de empreendedorismo. E para te ajudar ainda mais, eu tenho um presente para você. Eu vou oferecer consultoria gratuita através do meu grupo no Telegram para todos os meus alunos do curso. Isso mesmo! Se você precisa de Ajuda se não sabe por onde começar. Se já tentou de tudo, mas ainda não conseguiu sair do lugar. Não perca mais tempo. Se inscreva no meu curso online de empreendedorismo. Seja meu aluno, seja a minha aluna. E acabe com esses altos e baixos aí da sua vida profissional. O link, ele tá na descrição desse vídeo. Ou você também encontra no meu site www.josianeamorim.com.br Lembrando que Amorim é com M de Maria no final. Um beijo e te encontro lá no nosso grupo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E e vem comigo também para o Instagram, eu faço vários stories lá falando sobre vários assuntos sobre como empreender.